Olá, neste vídeo venho com a mais nova e importante notícia para você que quer emagrecer. O canal em parceria com o Nutricionista, criamos uma sequência de vídeos voltados para alimentação e com exemplos de cardápios nutricionais. Importante ressaltar que os exemplos aqui contidos neste vídeo não irão substituir a sua ida ao médico ou ao nutricionista. Peque papel e caneta e preste atenção. No final do vídeo você terá um bônus. Vamos ver cardápio para emagrecer. Café da manhã. Uma xícara de chá verde. Um ovo cozido. Uma fatia de pão integral com uma colher de sopa de pasta de amendoim natural. Lanche da manhã. Uma maçã. Almoço. Salada verde, alface, cúcula, agrião, tomate e pepino, com uma colher de sopa de azeite e limão. 100 gramas de filé de frango grelhado. Uma xícara de brócolis cozidos. Já ia me esquecendo de te perguntar. O que você está achando? Se curtiu até aqui o nosso vídeo de um joinha. Se inscreva no canal. E comente abaixo quantos quilos você quer perder. Mas vamos voltar ao nosso cardápio. Agora é a hora do. Lanche da tarde. Um iogurte desnatado com um colher de sopa de aveia. Jantar. Salada de atum, alface, cúcula, cebola, tomate e atum em conserva, com um colher de sopa de azeite e limão. Um omelete de claras, três claras, com uma fatia de queijo branco. Ceia. Uma xícara de chá de camomila. Você, lembra que eu falei no final do vídeo teríamos um bônus? Aqui está o seu brinde. Primeira receita. Omelete de claras com espinafre. 3 claras de ovos 1 xícara de espinafre picado 1 colher de sopa de azeite Sal e pimenta a gosto Modo de preparo Bata as claras em neve até ficarem firmes. Adicione o espinafre picado e tempere com sal e pimenta a gosto. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a mistura de claras e espinafre na frigideira. Cozinhe por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até que a omelete esteja firme e dourada. Sirva quente. Calorias: 93 calorias. Proteínas: 18 gramas. Segunda receita: Salada de atum com legumes. Uma lata de atum em conserva. Uma xícara de alface picada. Uma xícara de rúcula picada meia xícara de tomate cereja, meia xícara de pepino picado, meia xícara de cebola roxa picada, um colher de sopa de azeite, suco de um limão, sal e pimenta a gosto. Modo de preparo. Pré-aqueça o forno a 200 graus Celsius. Tempere o filé de salmão com sal, pimenta e alho em pó. Corte os legumes em pedaços pequenos e misture com azeite de oliva, sal e pimenta. Coloque o filé de salmão em uma assadeira e cubra com os legumes. Leve ao forno por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e os legumes estejam macios. Quantidade por porção. Calorias, 266. Proteínas, 23 gramas. Espero que essas receitas ajude você a alcançar seus objetivos de emagrecimento de forma saudável e equilibrada. Lembre-se de que a prática de atividades físicas e a hidratação também são importantes para manter uma rotina saudável e atingir seus objetivos. Caso tenha alguma restrição alimentar ou precise de mais orientações nutricionais específicas, recomendo que consulte um profissional de saúde capacitado para uma avaliação personalizada. Inscreva-se no canal e até ao nosso próximo cardápio.